Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nessa noite eu trago uma poderosa oração ao anjo Abundia para sonhar com os números da loteria e ter revelações proféticas. Eu quero te lembrar que tudo é feito de energia. Anjos e seres ascensionados vibram em uma frequência mais alta. Se você quer atrair o prêmio, quer atrair inspirações divinas para ganhar na loteria, precisa ouvir e repetir essa oração com fé. Para começarmos, feche os seus olhos, respire fundo e a partir de agora, coloque-se na presença do anjo da fortuna, Abundia, que só existe com o propósito de te ajudar a prosperar. Te fazer enriquecer. Ser uma pessoa feliz e próspera. Magnífica anjo abundia. Ser divino da prosperidade e fartura de Deus. Invoco nesse momento a sua energia dourada. Que nessa noite venha com a sua poderosa luz dourada e me conceda a sua proteção divina, e abençoe os meus caminhos para que eu prospere em tudo que eu fizer. Peço em oração e em súplica, bondosa Senhora, que me mostre o que devo fazer para sonhar com os números premiados, para sonhar com a ideia inspirada por Deus. Me mostre, amada búndia o que vai mudar a minha vida da água para o vinho. Espírito angelical e benevolente, eu te suplico, me conceda o seu amparo nessa noite. Me ajude a ter sonhos reveladores. Me ajude a sonhar com os números da sorte na loteria, para que as minhas apostas ganhem os maiores prêmios. E para que eu ganhe grandes quantidades de dinheiro inesperado. E que esse prêmio me traga estabilidade e tranquilidade financeira. Para que eu viva bem com a minha família e eu possa ajudar todos aqueles que precisam com o meu dinheiro. Eu te peço, poderosa anjo abundia me envolva com o vosso magnetismo sagrado para que o atraia grandes quantias de dinheiro nos próximos dias. Eu dedicarei a Ti minha prece de gratidão, assim que receber o meu prêmio milionário. Eu amarei a Deus e a Seu poder até o fim dos meus dias, porque o Senhor me ama e só quer o melhor para mim. Eu confio em Ti, poderosa anjo Abundia. Confio que me ajudará a manifestar o prêmio milionário de alguma forma, seja através dos meus sonhos, seja através da inspiração divina para perceber os sinais que Deus me dá e que isso seja a chave para transformar a minha vida para uma vida de abundância, de riqueza e de prosperidade. Espírito Divino, Anjo da Fortuna, Clamo a Ti pela Sua poderosa presença em meus caminhos, para me guiar por grandes ondas de abundância, para que eu seja uma pessoa próspera e tenha uma vida abençoada por Deus, repleta de só o melhor em tudo. Eu agradeço agora pela energia da riqueza e do dinheiro abençoado, na certeza de que a minha prece já foi atendida. Eu confio na poderosa Anjo Abúndia, anjo da fortuna. Eu confio no amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu confio no amor de Jesus Cristo, que deu sua vida por mim. Eu confio nas bênçãos do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.